O engenharia aplicada apresenta a primeira parte do especial sobre realidade virtual e interação. O Laboratório de Design e Seleção de Materiais, coordenado pelo professor Fábio Pinto da Silva, um dos maiores especialistas mundiais desse tema, realiza diversas pesquisas utilizando a tecnologia de realidade virtual nos monumentos e objetos escaneados com digitalização 3D. Na ufrgs o prédio de engenharia química está em reforma é um exemplo dessa aplicação. Então, Essa pesquisa em realidade virtual compreende diversos aspectos. Um aspecto é a interação, como é que você interage com os ambientes em realidade virtual. A outra, o outro aspecto é a parte da interação, ou seja, qual é a diferença de percepção uh, entre um usuário se você está em ambiente em realidade virtual através de objetos 3D que foram digitalizados em alta fidelidade e se se comporta de maneira diferente no ambiente virtual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 digitalizamos já dois prédios históricos da URBS e aí a gente está trazendo isso aí né, para a realidade virtual e testando uh, formas de interação. Essa pesquisa está sendo orientada pelo professor Dr. Fábio Pinto da Silva, ele é meu orientador também, e aí ele coordena toda a parte de digitalização 3D aqui do Laboratório de Design e Seleção de Materiais, e aí diversos objetos que a gente já digitalizou em 3D estão sendo colocados nesse ambiente virtual, para a gente pesquisar uh, diversas formas de interação. Eu entrei nesse projeto na metade do ano passado como bolsista de iniciação científica, uh, com, com a tarefa de criar ambientes virtuais para interação com os objetos digitalizados pelo laboratório. Então, o, a plataforma que, que a gente utiliza para criar esses esses cenários é o UNIT, que é, uma, é um programa, na verdade, para criação de jogos, mas que está sendo muito utilizado é, nas aplicações de realidade virtual. E uma das minhas, um dos meus principais focos é a parte da interação do usuário com o ambiente. Como é que ele vai interagir com esse ambiente. É uma, é uma discussão que vem desde do, os primórdios da realidade virtual, porque como tu, tu tá imerso no ambiente, tu não tem um teclado, tu não tem um mouse. Então é um, é um desafio a gente test, tá testando interação através de uh, hand tracking, que é, que é a detecção das, do movimento das mãos, e, e através de menus... E outras coisas também, a gente vai testando aos poucos para ver qual seria a melhor, a melhor opção, a, a opção mais intuitiva, né? Porque o que a gente busca na realidade virtual é, é o mais intuitivo possível para o usuário. Tentar diminuir ao máximo a curva de aprendizado do. Do usuário. Essa pesquisa que a gente está fazendo em realidade virtual, é importante falar que era o desdobramento de diversas outras pesquisas que foram feitas aqui e estão sendo feitas no laboratório de design e seleção de materiais. Então, a gente já digitalizou diversos monumentos históricos aqui, com um destaque, dentre outros, o laçador. E aí, o que a gente fez? A gente colocou esses monumentos num repositório 3D, que vai aparecer aqui embaixo, o endereço dele, da onde a gente Uh, vocês podem interagir com esses objetos. E aí o próximo passo a partir desse repositório é levar isso de uma maneira mais profunda. Então é levar esses objetos para a realidade virtual de forma que a gente possa se sentir dentro desse ambiente. E aí ter um nível de interação muito mais profundo do que a gente já tinha como nosso repositório.